Olá pessoal, aqui em Bruxelas último dia da nossa caminhada aí do Sangue Indígena, nenhuma né? gota mais. Né, acabamos de cumprir uma agenda super importante, né, aqui junto com a toda a delegação e daqui a pouco vamos partir. Né, para a Suíça, mas hoje foi muito importante a finalização da agenda aqui nesse país, porque podemos é, reunir com o parlamento belgo, onde a gente pôde reforçar muito a necessidade da gente unir as forças para a suspensão do acordo do Mercosul. Né? E todo mundo está acompanhando que esse acordo é muito perigoso, é muito é, frágil no sentido de garantir que nossos direitos não vão ser continuar sendo violados, né? E também a gente reforçou muito sobre a necessidade de criar uma lei, uma lei específica que bloqueie, né, a importação dos produtos provenientes da do trabalho escravo da área de conflitos né dos territórios nossos que estão derramando sangue para proteger os territórios aí em seguida podemos reunir também com o Partido Verde que em todos os países tem se mostrado muito é, como aliado nosso né vários parlamentares do Partido Verde e também trazendo muitas informações importantes para a gente relacionado ao, ao acordo do Mercosul da União Europeia então foi muito importante reunir né, com esses políticos no sentido da gente também tá tendo mais informações e também nos aliando né, com eles que a maior parte é contra né, esse acordo. Uma informação muito importante que nós tivemos ontem é que 68% da população da Bélgica é contra esse acordo do Mercosul isso nos trouxe também uma motivação de que precisamos continuar levando nessa né, informação sobre esse acordo que vai trazer né, vários problemas para nós, povos Indígenas. Então, para finalizar, a delegação se dividiu, uma parte foi falar com o vice-presidente da Comissão Europeia, que foi uma agenda muito positiva. É, o vice-presidente manifestou né, de estar junto conosco, de estar nos apoiando né, enquanto aliado é, e trazendo as informações que precisamos. E para fechar com chave de ouro, né? É, chave de ouro de forma irônica porque foi uma das agendas mais difícil né foi com o setor do comércio da qual a gente levou o diálogo e tentando mostrar que esse acordo que eles estão prestes a assinar é um acordo que vai né violar nossos direitos mas infelizmente eles demonstraram que eles estão muito fechados para isso deixaram a posição deles de forma incisiva que eles têm interesse sim de assinar esse acordo, que é um acordo que eles entendem que vai trazer vários negócios, que vai melhorar a economia. Mas podemos também mostrar é, o outro lado desse acordo. Né? Falamos que esse acordo, né, ele deixa muito claro que os produtos que o Brasil vai ofertar, que oferta como soja, carne, madeira são provenientes da área de conflito, são provenientes dos nossos territórios, né? são provenientes da mão de obra escrava. Então a gente levou esse recado, né? deixamos esse recado muito forte para eles, mas infelizmente esse setor está muito fechado, mas não vamos desistir. É isso pessoal, de forma resumida da nossa agenda, seguimos agora para a Suíça, novamente para cumprir essa agenda.